Já está gravando agora. <risos> Gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá. E como é de costume, esse canal na verdade era para falar sobre produtos recebidos pela internet. Então vamos fazer um unboxing. Ah, endereço! Aqui <risos> aqui na Polônia, as coisas como promoções e tudo mais, funciona muito bem. No caso, eu indiquei alguns amigos pra fazerem a conta no mesmo banco que eu tenho uma conta. Uh, e nisso eu ganhei um cupom de desconto de 80 zł, Que no caso seria mais ou menos 80, 70 e pouquinhos reais. Havia algumas opções e uma delas era Empik, que é uma livraria daqui. Eu como não sei falar e não me interesso muito por leitura, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Eu decidi dar uma olhada no site online que tem várias coisas. E assim, não só livros, mas tem coisa pra casa, coisa pra jogos e N outras coisas. Faz um tempo que eu queria comprar uma pipoqueira pra mim. Porque eu acho maravilhosa a sensação de ter uma pipoqueira Vamos ver se eu vou continuar com essa sensação por muito tempo E eu aproveitei que eu ganhei esses 80 watts e fui lá comprar Então está aqui, chegou E a gente vai abrir juntos Demorou mais ou menos uns 5 dias para eles encaminharem E eu recebi por Patch Comet Se você sabe o que é Patch Comet Se você não sabe o que é um Patch Comet tem um vídeo aqui no canal, então vai buscar, ou eu vou lembrar de colocar aqui na descrição. Como vocês também sabem, eu prezo muito por lojas que enviam produtos em caixas, porque eu, pra mim, tenho a sensação de que é um pouco mais, mais seguro. Estão assim os produtos, ó. Então vamos lá. O item principal, que é a pipoqueira! Ah, uma máquina de pipoca! Popcorn Maker Aqui Dessa marca chamada Esperança. Ela custou cerca de 40 watts 37, assim Não vou tirar aqui, mas é mais ou menos assim, ó Essa aqui Tá? Olha Aí veio o produto de Rena Dessa marca Delia Custava 1,99 Aí eu falei, que é o quê? Vou comprar isso agora hum. São dois... Ah, por isso que era barato <risos> São dois sachês pretos, assim, eu acho que deve ter pra misturar Eu não sei mexer com rena Mas vamos tentar, quem sabe eu aprenda e passo aqui pra vocês, tá? Então, é desse, dessa marca aqui, ó Delia Gente, que rápido essa focagem, né? Ó Próximo produto Eu comprei um mouse extra, eu já tenho um, um mouse aqui Dessa marca aqui, ó Jean, não vai dar pra ver, mas é uma marca chamada Genius e é muito bom, eu comprei esse outro que custava 13 watts. Sim. vamos abrir de um ele é um mouse normal, pequenininho igual esse que eu tenho né você já vê que o negócio não é muito bom, que o acabamento dos produtos já é meio, meio que cargado assim, sabe? O um lugar pra colocar pilha, duas pilhas pequenas, vou testar, espero que seja bom. Mas também por 13 watts, né? Não é muita coisa que você pode esperar de um mouse. Aí eu comprei duas coisas de limpeza. Eu comprei esse Air Compressor, porque, ó, tá focando meio... Olha, menina, tá focando, Olha que Cara, gente, bom. Isso aqui é um ar comprimido Você coloca uh, esse, esse bagulhinho aqui Aqui na frente e aperta assim Então ele limpa Ui, dá uma dor mesmo Ele vai ajudar a tirar a sujeira, pó Coisas pra limpar o computador, tá? Então eu comprei E... Tudo... Deu 40 a essa, essa pipoqueira E o resto foi tipo tudo 10 12, 7, assim, bem baratinho Ó. É um produto pra Fazer limpeza De tela Deve conter álcool é, são, são os paninhos assim ó Gente, porque aqui tem muito pó Sabe que é pó? Tem muito, muito pó Detesto E aí pra finalizar Eu comprei uma acetona, porque Eu não tenho acetona aqui Eu acho que é uma acetona é isso Aqui ó um produto de vidro. Eu acho. BC-Cetonol. Vitaminol. De... É. tipo o cheiro? É acetona. Ah, acetona, acetona mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam o que vocês acham dessa câmera nova. E me digam aqui embaixo pra ver o que eu posso fazer com 80 reais. Talvez eu possa entrar na loja e comprar os produtos de várias sessões mais baratinhos, assim. Até 80. Se passar um pouquinho, tudo bem Mas seria interessante a gente testar Né não? Então é isso Espero que vocês fiquem bem, um beijão Tchau Iii, E aí? <risos> tudo bom? Eu fui editar o vídeo e vi que a, o vídeo Estava muito curto, com pouca informação Então a gente veio fazer o teste Aqui, depois de alguns dias Comprei o milho De pipoca desse moço Aqui, ó e aí vamos testar a minha pipoqueira. Basicamente é uma pipoqueira elétrica. Você coloca o milho. Eu vou mostrar aqui. Nunca testei também. Acabei de chegar. E tá aqui, ó, bonitinha. Dentro da embalagem só vem ela mesmo. E aí vamos fazer um tutorial. A pipoqueira está aqui. É dessa marca chamada Esperança. Agora nós ligamos na tomada. E viramos essa parte daqui, ó. E já não gostei que cai coisa aqui dentro, né? Mas tudo bem. Ou você pode fazer assim. Eu acho que assim vai ser um pouquinho melhor, né? É, eu acho que é assim. Então esses minas que caíram a gente joga eles lá dentro de novo. De acordo com todos os tutoriais a gente vai colocar um pote aqui embaixo. Aqui na lateral há um botão e a gente vai apertar. Olha, menina, bastante pipoca. Ah, com aquele pouquinho deu pra encher pipoca pra uma pessoa. A gente tira da tomada pra você não se mexer. Aqui, ó, ele tá um pouco quente, mas é nada muito quente. E lá... Ai, ah, aqui tá bem quente, ó. Aqui tá super quente. E lá dentro sobrou só aquilo, ó, sequinho. Estamos aqui com a pipoca, eu vou assistir o meu filme. E só pra concluir essa compra... Eu achei que valeu muito a pena o valor da pipoqueira. Ela custou mais ou menos uns 40 watts. Então assim, pra uma pessoa como eu, que moro sozinho e como esse tanto de pipoca, pra não estragar e tudo mais, eu acho que vale super a pena. E caso eu queira mais, eu vou lá e faço. Não tem óleo, então é uma coisa um pouquinho melhor do que você colocar numa panela ou até mesmo colocar no micro-ondas. A pipoca é bem, ó... Tá bem crocante, então achei bem bacana essa experiência. Se eu precisasse fazer mais, eu colocaria mais. E foi bem rapidinho, menos de dois minutos, e ela já estava pronta. Então tá bem aprovado isso daí. Se você tiver interesse, eu posso deixar os links aqui embaixo, ou você me manda uma mensagem que eu te passo os links, tá bom? Não se esquece de se inscrever no meu canal. E não esquece de ir lá no meu Instagram e seguir também, e acompanhar meu dia a dia, tá bom? Fiquem bem, um beijão. Tchau!